Olá, Olá, família, família SWA! Bem, tudo, tudo bem com, com vocês? vocês? Eu sou a Sucena. E eu sou Juninho. Hoje nós viemos na Apollo Language Center. Vamos lá nessa escola que você vai adorar! Apollo Language é uma escola irlandesa premiada na qual você pode se matricular para o programa de General English para adultos na cidade de Dublin. Ela fica bem pertinho da Grafton Street e próximo dos museus nacionais do país. Além de estar em uma área nobre da cidade e bem perto das empresas como Google, LinkedIn e Meta. Vencedora de seis Study Travel Star Awards, a Apollo tem um time de profissionais qualificados e preparados para que o seu aprendizado do idioma seja coerente com a sua trajetória e ao mesmo tempo avance dia a dia. O um mix de nacionalidade é bem variado, contando com brasileiros, mexicanos, turcos, espanhóis, franceses, enfim, a sua rede de amigos agora será internacional. que a experiência do aluno atinge um novo level. Você se envolverá com um grupo internacional de alunos em atividades em sala de aula e extra-classe, que garante a prática do idioma constantemente. A escola, embora tendo anos de experiência de mercado, tem a sua infraestrutura fresquinha e foi renovada agora no início do ano de 2023. São três andares com 15 salas de aula com equipamento audiovisual e as áreas comuns contam com cafeteria, lounge, game zone e muito mais. O método de ensino é rigorosamente planejado para que você aproveite cada momento aqui na Polo. A escolha do material e a grade de ensino é atualizada constantemente e você encontrará temas do cotidiano. Tenho certeza que você vai avançar muito durante o seu intercâmbio aqui na Irlanda. Hi hey guys, I'm Bruna, I am the Bookings Manager here at Apollo Language Center and I'm here to invite you all to come and have a really really great experience with us. Apollo is a school that is fully prepared to welcome you. We are here like a family so we know when you come from other parts of the world and you start a new life we know how difficult this is and we are ready here to welcome you and be your family here in ireland so we are here waiting you all to have a great experience with us Su, o que você achou dessa manhã super legal aqui na Apolo? Olha, vou ser sincera, eu amei essa estrutura, é linda. Além de ser linda, é muito tecnológica. Eu adorei, e você? Hum, se você gostou, já chama a Su para começar o seu planejamento. E lógico, vou repetir para você. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquele amigo que vai precisar saber dessa dica, não é mesmo? Até mais, tchau. tchau. tchau.